A estrutura da sua laje, da sua viga, ela tá cedendo e você não sabe o que fazer, porque ela é de steel frame e ninguém entende nada de steel frame no mercado. Ninguém sabe como quando dá problema numa obra. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você resolve todos os seus problemas de forma muito simples, sem dor de cabeça e sem muito mistério. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues conhecida também como dama do gesso há quase 15 anos no mercado da construção, a seco. Eu vou te mostrar agora como é que eu vou fazer para resolver grande parte dos meus problemas quando a gente falava que a estrutura estava cedendo, estava caindo, steel frame cai não cai. <risos> então vem comigo que eu vou te falar. O que acontece? Primeiro ponto para vocês steel frame é uma estrutura de aço, tá certo? A gente trabalha com perfis de aço e eles são aparafusados. A grande maioria das estruturas de aço que a gente conhece no mercado, elas são soldadas. Mas no Steel Frame não. Como a gente trabalha com sistema de chapa fina, o aço ele é bem fininho mesmo, a gente trabalha com ele todo parafusado. Por quê? O nosso aço, por ser fino, ele não aceita solda. Então caso você queira botar algum reforço, queira fazer alguma coisa a mais, não solta. <risos> é parafuso sempre. Então primeiro ponto, você tem que trabalhar com os parafusos. Segundo ponto, você tem que trabalhar com os parafusos corretos, parafusos estruturais. Não adianta você trabalhar com qualquer tipo de parafuso. Parafuso de drywall não serve, parafuso de cimentícia não serve, capetinha não serve, que é aquele parafuso de drywall que o pessoal usa para prender estrutura de drywall, não serve. Você tem que usar o parafuso de steel frame. E o de steel frame normalmente, anota essa dica, a gente usa 4,8 por 19, sendo que 4,8 é a bitola, é o diâmetro do parafuso. E 19 é o comprimento dele. Tá certo? Então, como é que eu vou reforçar a estrutura? Minha viga tá cedendo. isso eu acho muito bacana do Steel Frame. A gente trabalha com perfil simples. Mas quando a gente tá na horizontal, a gente tem a solução de trabalhar com treliça. E a minha treliça ela pode estar cedendo, pode estar se movimentando. O que, que eu faço? E isso é muito legal do Steel Frame. Eu aparafuso um perfil na lateral. Pois é, não adianta você botar apenas o perfil, tá certo, você tem que botar o perfil e os parafusos. Então o que foi que a gente fez aqui? A gente aparafusou um montante na lateral, na parte de baixo, que é onde a viga ela vai estar tá na flexão, e a gente aparafusou na parte de cima também, que a viga está sendo comprimida. Em alguns casos, né, a gente só precisa para fazer em cima, porque o aço ele não é resistente à compressão. A flexão ele é bastante. Então fica a dica. Algumas vezes você vai ver alguns reforços só em cima. Nesse caso a gente fez em cima e embaixo, porque aqui aqui não está cedendo, tá? Então, eu só dou um exemplo para você. Aqui a gente tem mais de concreto. Mas caso você queira reforçar mais, você trabalha em cima e embaixo. Ai, Helena. Mas a treliça tem dois lados. Eu tenho um lado, a treliça tem o outro. Se eu aparafuso o reforço de um lado, eu preciso a precisa parafusar do outro lado? Não, necessariamente. Você pode aparafusar o reforço de um lado apenas. Quero reforçar mais? Parafuso de um lado e do outro lado. Quero reforçar mais acima? De um lado do outro lado, em cima e embaixo. <risos> e não se esqueça, não adianta botar só o perfil. A parafusar ele muito bem também. E lembrando que o parafuso ele tem que estar pegando no Banzo inferior, né? Que é essa parte de baixo horizontal, e nas diagonais também. Tem que estar tá pegando nos dois elementos. Tanto nos bancos, o banzo superior, o banzo inferior ou banzo uh, superior, e nas diagonais. Você tem que, tem, que ser, tem que ter sempre essa quantidade certinha dos parafusos. Quantos parafusos, Helena? Vai depender do cortante. Aí você chama um calculista, né? Pode ser um engenheiro, um arquiteto. Né? Às vezes, até um técnico de edificação inteligente ele vai conseguir calcular o portante bem para você e dizer quantos parafusos, em quais locais você precisa estar colocando. Mas a grande vantagem do Steel Frame é essa. Você fazer um reforço do estrutural é algo muito simples. Então, caso você tenha uma estrutura que ela esteja vibrando, caso você tenha uma estrutura que ela esteja balançando, caso você tenha uma estrutura que ela esteja cedendo, para você fazer o um reforço, você vai escorar, botar ela no lugar e aparafusar esses reforços laterais. Curtiu? Gostou? Tudo isso, inclusive, eu vou estar mostrando pra você na minha imersão de Steel Frame, que acontece na fábrica da Jeep Steel, no Rio de Janeiro. É uma fábrica de Steel Frame. Lá na nossa imersão de Steel Frame, eu tenho três dias, três dias de treinamento, onde eu vou estar falando tudo sobre Steel Frame pra você. gente falar sobre montagem, gestão de equipe, orçamento, projeto. Olha... É muito assim que a gente fala em três dias. E literalmente você tem três dias comigo para tirar todas as dúvidas que você quiser. A gente monta uma casa de steel frame em dois dias e a gente tira o último e o terceiro dia para falar única e exclusivamente sobre fechamentos: fechamento de laje, fechamento de fachada, fechamento de telhado. A gente conversa tudo sobre as soluções que você precisa para estar tá tornando a sua obra. Possível e então, dessas dicas para vocês de reforço outras coisas, viu? Então fica ligado se você curtiu esse vídeo. Não deixe, inclusive, de acompanhar esse especial que tá acontecendo aqui no YouTube no nosso bloco Construindo Steel Frame. E essa aqui é a nossa playlist, o nosso especial da varanda da tia Dulce, né? A varanda da minha tia, que a gente tá fazendo esse puxadinho de steel frame. Se você quiser ver mais vídeos do especial, não deixe de apertar aqui embaixo no botão inscrever-se e nem botar o Aquele sininho de alerta para você receber todos os meus avisos. E também deixa aquela curtida no vídeo para mim ver se você está gostando, tá bom? Grande beijo! Tchau, tchau! E até a próxima!